Oi, hoje a gente vai falar sobre o medo de investir. Eu fiz uma enquete no Stories esses dias e a segunda resposta mais marcada sobre o porquê as pessoas não investem hoje foi porque elas têm medo de fazer isso. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para te mostrar quais são os riscos que tu corre quando tu faz um investimento. Para te explicar de um jeito mais fácil, eu vou dividir os investimentos em dois tipos, que são os de renda fixa e os de renda variável. Sempre que a gente está começando a investir, a gente começa pela renda fixa. E esse é um tipo de investimento que ele é muito seguro. E quando eu digo muito seguro, é tipo muito seguro mesmo. E aí a renda fixa tem dois tipos, a pública e a privada. Quando tu investe na renda fixa pública, o Tesouro Nacional, que é um órgão do governo, ele garante todo esse dinheiro que está investido lá. Então se tu deixar até o final do prazo de vencimento, não tem nenhum risco de tu perder o que tu investiu. E aí quando tu investe em renda fixa privada, a gente tem uma coisa que se chama FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele garante todo o investimento que tu fez em bancos privados até 250 mil reais por CPF. Então, se esse banco que tu investiu quebrar, todo o teu dinheiro até 250 mil reais vai ser devolvido pra ti. E o mais legal é que, além dele te devolver todo o dinheiro que tu investiu, ele vai te pagar os juros de acordo com o tempo que esse dinheiro foi investido. Ou seja, mesmo que esse banco ou essa instituição financeira vá à falência, tu ainda vai receber todo o teu dinheiro com os juros. E aí o outro tipo de investimento é a renda variável. Assim como a renda variável não te garante lucro, ela também não te garante que o dinheiro que tu investiu vai voltar pra ti. Então pode acontecer de tu ter perdas na renda variável. No longo prazo, as chances de perda na renda variável elas são menores. Mas é importante deixar bem claro que o retorno na renda variável não é garantido. Então, sabendo de todas essas informações, a gente pode definir que renda fixa é 100% segura. Mesmo que o lugar onde tu estiver investindo quebre, tu ainda vai receber todo o dinheiro que tu investiu com os juros. Já a renda variável, precisa de estudo, porque que não é garantido. Se tu gostou desse vídeo, eu quero pedir pra te curtir ele e enviar pra um amigo teu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!